Erraram nessa decisão de trocar o estádio moderno, superior de São Paulo pelo Morumbi, que já está um estádio velho, tudo porcaria ali, não tem nada de bom aí é, é um erro, eu não vou mais, né? Que eu sou palmeirense ainda, pô, vou no show dos caras que trocaram pelo São, estádio do São Paulo São Paulo entre aspas, né? que na verdade o Morumbi é do governo, como o estádio do Corinthians esses caras não tem dinheiro pra fazer estádio né? Então o Palmeiras faz o estádio, cobra Faz o estádio superior E os caras vão lá, não querem fazer show lá para não pagar o palmeirense Então não vai ter presença de palmeirense no show Tá certo? Porque palmeirense que é palmeirense Vai a favor do clube Onde já se viu, vai trocar a arena Pelo Morumbi, pô, do governo Puta safadeza Não dá certo isso aí não